Salve, salve meus guerreiros e minhas guerreiras de plantão, lembre-se, aqui no canal agora tem um projeto Verão 2020, ficha de treinamento por apenas 10 reais Treinamento completo que vai ajudar você a trabalhar todo o corpo, todo mês tem uma ficha nova Muito legal esse projeto, vamos lá! Um vídeo que eu ainda não tinha postado aqui no canal, que você vai conseguir fazer em casa Que é a flexão, apoio com apoio de uma, um joelho apenas em contato com o solo Você vai trabalhar não só peitoral, como vai acabar trabalhando também glúteo, isso mesmo! Vou passar, como de costume, passo a passo para você aprender a mecânica do movimento. Vamos lá! Você vai necessitar de um tatame, um colchonete ou algo felpudo para você poder apoiar os seus joelhos, dessa forma. Apoiei ambos os joelhos em contato com o solo. Vou colocar ambos os braços à frente da linha do meu ombro. Linha do ombro à frente da linha do ombro, nesse, nesse posicionamento. Vou fazer a extensão da minha perna direita, assim. E vou flexionar os meus cotovelos e elevar a perna o máximo que eu puder. Volta à posição inicial. Vem dois, volta à posição inicial. Vou fazer agora com a outra perna. Mantenho a perna direita em contato com o solo. Faço ambas as mãos paralelas à frente. Faço a extensão da minha perna esquerda e flexiono. Um, e so. Dois, e so. E vou fazer mais uma. Três. Agora que você aprendeu a mecânica do movimento, vamos fazer a sequência de cinco repetições para cada lado. E aí você pode incorporar esse treinamento na sua rotina do dia da semana. Você escolhe a melhor hora ou o melhor momento para fazer esse treinamento. Vamos lá! Posicionei ambas as mãos, dessa forma, à frente à linha do meu ombro. Faça a extensão da minha perna direita e verso. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Parei. Volto à posição inicial. Cinco com a outra. Um. 2 3 4 5 Volta para a posição inicial. Treinamento novo aqui no canal, escreva aí, deixe aí nos comentários, não custa nada, inscreva-se no canal. Assim você me ajuda a trazer mais treinamentos para vocês. Até o nosso próximo encontro.